Escolher uma mentora, uma pessoa que vai te guiar. Pode ser eu, pode ser outra pessoa. Isso, como a gente escolhe? É, eu tenho alguns mentores, não é, nessa área, mas é, na área de marketing, é, de TV também, quando eu estava fazendo visagismo. Para me colocar no caminho, para me colocar no eixo. E o que, que é, né, você ficar no eixo? É você ter, conhecer uma metodologia e seguir essa metodologia. Não adianta nada, e eu já fiz isso, e é terrível. Você, consegue, você começa a pegar, sabe, é, passos de um, passos do outro, aí você tenta fazer aquele Frankenstein e aí não sai nada. Então, procure uma mentora, um mentor, uma pessoa que segure na sua mão e te leve até o teu objetivo, até o sabe, até criar o teu estilo, você se sentir bem, se sentir bonita, e ter autoestima lá em cima. Isso é importante, porque você tem dúvida, é o que você faz. Eu, por exemplo, eu não falo dos sete estilos universais, eu não acredito nessa metodologia, é, eu acho que tem algumas falhas, e eu tenho uma outra metodologia, uma outra, um outro tipo de método. Aí você vem pra mim, você tá seguindo outra pessoa, tem uma outra pessoa que você gosta muito, você vem pra mim e fala, o que você acha? Você acha que eu tenho um estilo mais romântico ou mais urbano? E aí eu vou falar o que pra você? Eu não acredito. E aí você pode ficar chateada, você pode achar que é uma vontade minha ou da outra pessoa também, mas isso é, é algo que, que não deve acontecer. Você segue a metodologia e vai até o